C. Bom, vamos continuar nossa série de Demon Souls aqui no Playstation 5, um Demon Souls é, Remake, que ele era originário do Playstation 3, né? Então tá aqui na série de Demon Souls, tínhamos parado no Demônio da Torre, né? A gente tinha é, matado o Demônio da Torre no último episódio. E chegamos numa parte e chegamos na parte inédita pra mim como eu havia dito, eu tinha eu tinha derrotado dois chefões, dois bosses, e depois eu vim uh, eu comecei a gravar a série. E agora eu derrotei dois bosses e estamos numa parte da série onde eu não faço a mínima ideia do que vai vim, do que vem por aí e eu também não faço a mínima ideia de onde eu tenho que ir para ser sincero, porque a porta lá tá trancada. Well, you e você de breve será um monstro você não pode ver? Você caiu por sua Acho que esse cara aqui está errado. Mas, obviamente, é minha opinião, ele pode muito bem estar certo. Eu nunca vi nada desse jogo. Isso aqui é completamente inédito para mim. Quer é que eu já, já li na, na outra... Na outra, eu achei que ele ia falar alguma coisa diferente. Eu não sei se vale a pena fazer isso aqui, dar 25 mil almas pra esse bicho aqui. Porque eu não faço ideia do que isso faz. Então eu não, não tenho ideia do que, que, que pode acontecer. Se vale mais a pena eu upar de nível ou dar aqui as 25 almas. Assim, ah, supostamente deveria acontecer alguma coisa muito boa, né? Porque são 25 mil almas. Então, se, se for algo ruim, eu tô lascado, porque eu vou tentar. Se eu tiver 5 as 25 mil almas, né? não tenho certeza se eu tenho. Vamos ver aqui... Eu descobri porque que não estava aparecendo as almas lá, é porque as almas de demônio ficam só aqui, ó. Eu, eu não tem como eu passar pra cá. Quer ver, ó, Se eu vim pra cá e tentar colocar aqui, elas não aparecem, ó. Então eu descobri também porque que eu não estava achando. Alma demônio falange é uma fonte de imenso poder. Consome para ganhar um grande poder de alma. Algumas almas demoníacas transmutam-se em magia, milagres ou armas. A alma do demônio é o cavaleiro da torre, uma fonte de imenso poder. com para o tá? Então, eu não sei o que mais dá pra fazer com almas, tá? Além de upar e dar pra aquele cara lá. Então, é o únicas coisas que eu vou fazer. Eu vou usar todas as almas aqui, eu vou upar. A não ser que eu cheguei em 25, né? Se eu chegar em 25 mil, eu vou dar pro cara lá. E eu não cheguei em 25 mil, cheguei em 21. Então, não vou dar pro cara, não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas armas. Ah, não, deixa eu ver aqui, comprar item, tem algum que é melhor que o meu, eu não lembro Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha nos que eu tenho salvo Aqui no celular, que eu, como eu disse, tenho que bater foto pra comparar Porque essa é uma coisa muito ruim desse game Que é, não tem como tu comparar ele, ah, as armas que tu tens com as armas que estão na loja Isso é realmente muito ruim, porque você tem que ficar tirando foto, ficar dando um jeito de comparar as armas e no meu caso eu achei esse jeito de tirar foto né que, que até que é eficaz é então, no caso, esse machado aqui realmente é melhor do que a minha atual cimitarra então eu vou comprar ele eu não sei se eu primeiro compro as armas e depois eu upo de nível. Porque eu não sei, eu realmente não faço a mínima ideia de qual seja a melhor opção nesse caso. Mas eu acho que eu vou primeiro comprar as armas e depois upar de nível. A gente vai fazer o Tá, É, então no caso, esse escudo de pipa é melhor do que o meu escudo com picos. Então <risos> acho que trava vou comprar ele mais Vamos comprar machado de batalha. E escudo de pipa. Então eu venho aqui, eu troco a minha cimitarra pelo meu machado de batalha e o meu escudo de picos pelo meu escudo de pipa, não, aqui, isso, aqui, aqui, foi, tá, aí eu venho aqui e eu coloco a cimitarra no armazém e o escudo de picos no armazém. Machado de batalha, um machado normal. Uma arma versátil que desfere um ataque normal eficaz contra uma grande variedade de alvos. Acompanhando com o balanço do corpo e encadeando o ataque, irá resultar um ataque otimizado que inflige mais do que o dano normal. O oh, louco! Escudo de pipa. Um escudo de metal de tamanho médio, popular entre os guerreiros da fé devido à simplicidade da sua utilização. Esse aqui é machado, esse aqui é escudo. Ok, então é isso aí. Ok, então agora que eu tenho aqui meu escudo novo e meu machado novo. Ai, meu Deus do céu! Como é que eu fazia pra empurrar o machado com duas mãos? Tá, não lembro. Tá, vamos lá. Eu vou upar de nível agora. Bom, a última vez eu não consegui upar minha sorte, então vou começar com sorte e para força destreza. Uh, força destreza. Inteligência, vitalidade, capacidade, magia, fé. Magia, fé, magia, fé, magia. Fé. Eu não consigo para nem magia nem fé. Então vou upar esses aqui, vou para estudo, o próximo é magia. O p moleque. Agora eu vou vir para cá e eu vou tentar descobrir o que, que eu tenho que fazer, porque eu não faço ideia. Vamos para ala interior. Ah, <SILENCIO> aí tá Eu acho que pode ser que a porta seja um dos lugares para ir. Só que como eu disse, eu não tenho certeza de nada. Ué. É, não. Ainda tá trancado isso aqui. Então, eu quero lá onde eu ouvi o falante. Não não tem não tem Não tem não porta está fechada. tem uma porta fechada. eu vou ver se ela aqui. não for Eu não eu Eu não Eu I can't go to my brother. I to go to my brother. Tá, agora tem um cara que fica na porta lá, que é a porta que eu tô... que eu acho que deve ser. Tá trancada. Ok, eu não faço ideia de onde eu tenho que ir. Eu vou ter que, que dar um jeito de achar algum lugar. Ai, que bosta. Ah, então voltei. Eu olhei na internet mesmo, porque eu tava muito confuso de onde eu tinha que ir. E eu descobri que <risos> eu simplesmente tenho que ir em outra arquipedra. Não tem como eu continuar nessa, eu tenho que voltar lá no Nexus. E em vez de vir lá aqui para boletária, eu tenho que ir em outra arquipedra. <risos> Ok, então eu vou nessa aqui. A ah, pedra do rei escavador. Uh, túnel da garra de pedra, pedra da, de arcada do rei escavador. Terrenos de forja. Uma cidade de mine, de mineiros... Min, oh, caramba, o oh. Uma cidade de mineiros que, que mantém um gigantesco túnel. Ué, por que tem um ponto ali? Uma cidade de mineiros que mantém um gigantesco túnel. Túnel. Há muito tempo atrás, os esforços dos incansáveis escavadores permitirão... Nossa, eu não estou conseguindo ler hoje. Há muito tempo atrás, os esforços dos incansáveis escavadores permitiram que os soldados de Boletária realizassem o seu trabalho. Mas agora, despojados das suas almas, não têm pensamentos próprios e trabalham em silêncio, incansavelmente sem propósito. Agora sim que o episódio vai começar. Eu vou ver, eu vou ver. Se esse episódio ficar muito grande, eu vou deixar o boss o boss dessa parte aqui pro, pro próximo episódio, ok? Porque já tá em 20 minutos. Eu provavelmente vou cortar bastante parte. Uh, mas vamos ver. Como é que vai ser? Eita caraca, aqui eu nunca vi, mano. Isso aqui é novo pra mim. Olha que lugar bonito, irmão. Tá, já vi que então. Tá... os caras jogando Você não acertar eu. Vocês não vão conseguir assim. Ai! Opa! Vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai. Corre! Uh! Tá. Não tem mais nada aqui? Eu nem vi o que, que eu peguei ali, velho. Fiquei desesperado, não vi. Não faço ideia do que, que eu peguei ali. No vídeo eu vejo. Hora de perfurar. Putz, agora que eu troquei de arma, que eu não tô mais com uma perfurante, é hora de perfurar. Estão só, Não vou me atacar, não. Então tá só, Tu vai me atacar? Tu vai. Ai! Não quero atacar os outros que estão ali aqui. É... Caraca, velho! Nossa, tira muito. Tô muito cansado, velho. Nossa, ele tira a minha do meu, da minha família, mano. Não, não, eles aí estão de boa. Vou deixar eles aí mesmo. Eu sei que matar eles me dá almas, mas eles estão quietos, mano. Eles nem tão me atacando. Vou deixar eles aí. Tadinho. Nossa, eu não tô vendo nada! Tá, foi. Eita. Tá, eu não. Eu não tô confiante em ficar aqui muito, não. Vai que eu caio. Vamos pra cá. Vamos esses bichos aqui, eles são. Eu sou um parrudo, mano Eu tiro metade da minha stamina com um golpe só é Esse cara que tá lutando com alguém Porque tem um bicho aqui É tu? Não, não é tu Ou é tu? Não, não é tu Quem é então? Que vai me atacar aqui Ou ele que bateu, né? É verdade O cara pode ter batido nos bicho. Ai! Dois! Ai, meu susto Hora de mirar no bicho Mira nesse Ai, o cachorro! Nossa, que susto, irmão. Esse, esse cachorro aqui tá bugado. O <risos> <risos> que aconteceu contigo, irmão? deu Olha o pelo se mexendo, mano. Que top. Ah, pra quem? Pra quem se perguntou, eu não sei se eu não... Ai! Pra quem se perguntou, eu estou jogando no modo 60... Ai. Caraca, velho, para de me dar susto, por favor. Eu tô pedindo. Eu tô jogando no modo 60 FPS, ok? Não no modo 4K. Até porque a minha TV não roda 4K. Mas de qualquer jeito, eu iria, eu iria preferir desempenho. Eu prefiro muito mais desempenho do que gráfico. O jogo não precisa de gráfico, vai ser bom. Undertale o que eu diga. Caraca, irmão! Eu não consigo defender esse cara. tau tau tau tau tau joga tau tau tau não tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau Nossa, essa parte aqui é bem mais difícil, mano. E olha que eu já tô upado. Tô, tipo, nível 2, sei lá. Tô nível 2? Não, tô nível 3, eu acho. 22! Caraca! Eu tô nível 22. Ai! Mano, essa parte tá muito susto, velho. Ai! Nossa, eu dou dano pra caramba. Mas com... Isso aqui não. Tá. Eu acho que como o cara lá disse, como eu teve a dica lá, eles são mais fracos contra armas de perfuração. Só que como é que eu descubro isso, mano? Só que como é que eu descubro que é, que é mais forte contra um outro bicho? Só pelas dicas? Porque daí se for só assim, tem que... Um machado em meia lua, eu acho que eu não vou conseguir pegar esse bicho. Eu vou? Um... Ah, não, mas ele é mais fraco que o meu. Nossa, ele é bem mais fraco, ele é bem pior que o meu Não, não, não vou Eu até consigo coisa ele Só deixa eu ver como é que fica deixa eu, ver, deixa eu testar uma coisa Caraca, olha o tamanho Peraí. Olha isso, mano, que ridículo. Que, que, que ignorância, mano Caraca Tá, volta aqui E aqui volta o escudo Tá, deixa eu vir aqui, não dá para armazenamento, foi. Pedaço de pedra afiada pedaço de pedra dura, ok. Aqui é lasca de pedra clara. Tá bom. Ai, Ai perdi! Mano, puta merda! Tem como não me dar susto? O só, essa parte aqui tá, tá... caramba, mano. Vem. Ou não, né? Não deixou que eu vou. Errou. Vai dar outro. Não Errou Errou Por que eles morrendo assim? <risos> não vai me dar susto não Ai Tava ah. sem estaminho Caraca, esse bicho tá mais Três Um Um Um Dois Três só decorar o padrão Que nem é o jogo antigo Não consigo, né? Não. Imaginei. Examina. Erva dola crescente. Picareta! Que arma que esses pistões estão usando? Ah, 13 de força, tá? Não consigo, mas de qualquer jeito. Ela é pior que, que o meu machado de qualquer jeito, então não, não é nem adiantável. Até se eu conseguisse eu não ia usar ela, porque ela é pior que o meu machado. Tinha que ter um bestiário, mano, seria muito da hora. Eu adoro jogos com bestiário. Tipo, The, The Witcher 3 tem um, tem um bestiário muito grande, que eu acho muito da hora, velho. É legal ficar lendo, lendo os negocinhos, sabendo as fraquezas dos bichos, pá. Eu acho muito da hora. Deixa aqui que eu tava pensando que poderia ter. Alma de guerreiros desconhecida. Eu quero tentar. Uh, tentar mirar nele. Mira! Valeu! Ele caiu. Eita, quase que me acertou. O que, que eu tô fazendo? Ele quebrou a ponte. Ai, ok. Não foi ele que <risos> qual é a ponte? Era fraca assim. Como é que o cara chegou lá então? Arma de guerreiro desconhecido Não me ataca, velho Já tem o cara jogando bola de fogo em mim tem um Ai, o cara vai me atacar Diz que esse aqui não cai tá, Esse aqui não cai, eu quero bater naquele cara ali Senão ele vai continuar lançando bola de fogo em mim Ah, o cara aqui. Oi? Pra quem que o meu deflanteia esse ataca? Caraca. Deu um pulso rodando ali. Moeda de ouro, luvas... Oh, louco, tem bastante coisa. Luvas de oficial, erva. Tá. Peraí, luvas do oficial. Nossa, é horrível. Tô sentindo que... Não! Tô sentindo que tá vindo um bicho aqui. Não. Tá, o que que a moeda de ouro faz, então? Aumenta a sorte temporariamente. Ah, oh, interessante. Relíquia mágica brilhante. Esmagar esta moeda aumenta a sorte durante um breve período de tempo. Com o tempo, a gravação desvaneceu-se para além do reconhecimento. Entendi. Parece a, o símbolo da Rapunzel. Estou sem escudo. Aí. Cadê o bicho? Opa, eu... Não! Não queria fazer isso. Tá, eu queria. É que eu, tava, eu tava machado com duas mãos. Como é que eu fiz isso? Ai, no triângulo. Ai, tá, não, não, não vou usar isso, não. Será que se eu defender, eu... Tô comendo escudo, né? Tô, tá. Deixa eu aumentar a vida, e aí depois eu testo o negócio do machado. Deixa eu ver. Ah, ele não tá me afetando, então só sobe. Plástica de pedra fiada Ok, vamos lá Bom, aqui é um farm de, de, de, de almas né? Se esses bichinhos aí É que eu, eu não ataquei esses bichos que não me atacam Mas se esses bichos aí que não me atacam For fraquinho Tá ligado? Então é um belo farm de alma Quando eu quiser alma eu só venho aqui e ataco esses bichos aí Porque tem zilhões deles E eu farmo alma A vontade Deixei alguma coisa lá embaixo. Deixei. Ah, na verdade, eu acho que eu tenho que ir lá embaixo. É. Será que eu vou aqui mesmo? Ok, deixei um pouquinho de vida. Tá. Vamos vir aqui Pedra de afiar de Ed. Editorial. Hã? Tá, eu tô com uma leve pressão de que não tem mais. Tem aqui, ó. Ah, é claro que tem. Ô, oh, irmão, deixa eu fazer isso aí também. Rapidão. Valeu. Tá, o faz? Da última vez, liberou uma porta pra um... Pra um boss. Será que é esse também? Eu não gostei desse barulho. Ou é só o barulho da engrenagem? Acho que é só o barulho da engrenagem. Eu espero que não seja um dragão. Tá, pra subir, ah, pra subir ali eu tenho que descer aqui. Saco. Tá. vem vir aqui. Tá. É, é só é o barulho da engrenagem mesmo, não é um dragão não. Opa! Não é aqui, é pra cá. Deixa eu vir aqui por aqui, bora, é ó, ali ó. uma engrenagem zona, um moinho, epa, epa, tô sentindo o cheiro de boss, ah não, não. achei que, ah, que o vídeo ia acabar aqui, comigo perdendo pro boss, porque eu não tenho certeza se eu tô preparado, que que isso, que isso, que isso, que isso, Quer uma lagartixa aqui, velho? Nossa, que é de pedra, de pedra lava. Ô, louco! é uma lagartixa flamejante aqui, mano? Lagartixa? Lagartixa. lagartixa? Lagartixa? Lagartixa? Lagartixa? Lagartixa é sério. Não é larga, é lagar. Porque é lagarto? Não é largato, é lagarto. Então é lagartixa. Ok, tá. eu. eu, eu, eu vamos lá. Entendo um dilema muito grande aqui aqui, erva é da minha lua Oxi, tem uma churrasqueira, controle remoto aqui. uma lagartixa ali, ó Toma trouxa Tá Eita! Ai! Bater. Não, mano, eu é sou bem! Meu Deus, mano, não para! Isso aqui é um spawn infinito! Eu tô no meio de um spawn! Eu tô no meio de um spawn de larga flamejante Lasca de pedra de dragão. Ali eu sei que tem um monte, né? Tem. Mas não era dali que ela estava vindo. Ela estava descendo. Sei lá, velho. Tá, tem um bagulho ó. Elixir. O que esse Elixir faz? Bom, de qualquer jeito, eu não vou olhar aqui, né? Ai! Mas que susto, velho! Ela já estava morta. Tá, deixa eu ver aqui. Elixir. O que o Elixir faz? Recupera a energia mais rapidamente de forma temporária. Ah, oh. Entendi. Ah, um estranho preparo de revigora, que revigora a determinação do, utiliza, do utilizador. Aumenta a recuperação de energia durante o período de tempo. Tem um odor agradável de flores da chuva. Ô, louco. Descrição de qualidade. Ah, mas nem tô errando que eu vou descer ali. É lava, mano. Não, nem vou tentar, mano. Não quero morrer, não. É minha... meu corpo físico. E minhas almas, sendo que eu tô com 7 mil. Toma, toma, próximo, toma, toma, próximo, toma. Perdi a mira, toma. Ah, tem outro, tá, tá. Não dá, não dá de refletir. Esse aí tem um marretão pra mim. Caraca, velho! Esse marretão aí! Toma. Tem vontade de velocidade sobre eles. Então, enquanto eles dão um ataque só, se eu conseguir, se eu conseguir ter estamina suficiente, eu posso dar três. Porque eu tenho mais velocidade que eles. Opa! Uh, putz, agora eu não sei pra onde é que eu vou, velho. vir pra cá. É claro, é claro. Ah, moleque. vocês não me engana mais, jogo. Eu não acredito que eu errei isso, de Ah, em lugar apertado é difícil também, né? Na crostofobia. Tô só não tem claustrofobia não. Picareta de novo, velho. Não me serve picareta agora. Não preciso, não. aquele ah, vai me atacar? Ele parece um daqueles que me ataca. O que, que eu disse? Nossa! Nossa, essa execução tirou só isso de life. Até no bicho azulzão lá de armadura tira o mais grande lasso que ele pedradura. Ah tá, não funciona. Uh, tem mais alguma coisa pra pegar? Não. Eu ia testar, velho, só que eu tô com medo de eu bater em um e todos eles se rebelarem. Ah, vai! Tá, eles não parecem ser tão fortes, não. Opa! E aí, irmão? Ah, eles se rebelaram contra mim? Ah, que bosta, véi. Só queria testar, mano. É, mas isso aqui é uma farm de alma mesmo. Eita. Você revidou. Que não espero que os outros não me ataquem também, velho Puta merda, só queria fazer um teste São que nem zubi mano. velho né? Nossa, que susto Ah tá, esses daqui são tá um de picareta, isso é normal eles me atacarem ai bosta Ah, velho, não acredito Opa, ele deu um ataque diferente. Ok, ok. Uh. Ai, velho, nossa, eu não vou passar por aqui, não, velho. Tá louco? Tá, tem um vindo. Ah, velho. Que isso, mano? Ah, velho. Hello there. Souls, souls. I trade fine goods for souls. Ah, esse aqui é o mercador. A que você mercadoria sua é uma picareta, mano? Já disse que eu não preciso disso. heróis desconhecido nossa, o ah ah ah ah Não, não, não, não, eu não, não, não, cá, eu não, não, não, não, Não tem um mestrado. Não tem um mestrado. Não vai um mestrado. Cuidado com um mestrado. Tem um mestrado. Aqui, vai não. Abre, abre, abre, abre. Não, não, não. Tá, mano. Ah, velho. Tá aí, ferrou, mano. Eles aceitaram o carro, <risos> ok. O problema é aqueles caras que jogam pedra, mano. Não faço ideia de como eu fazer isso, cara. Deixa eu ficar aqui, né, certo? Não, ok. Ah, olha essa hitbox, mano! Olha que, que lixo, velho A pedra já tinha se desfeita no chão Eu tomei hit Que merda é essa? Mano, o cara não vem Vem pra cima, caramba Ô carinha da tocha Tá vindo, tá vindo, tá vindo Foi Tô acertando ele Tá, eu preciso chegar lá Eu preciso conseguir lançar um... Alguma coisa neles, ou pelo menos Bater neles Ai! Ok, beleza Não vai procurar meu escudo não, né? Não. Opa. Aí, moleque. Agora funcionou. Eu recuperei minhas almas agora. Porque elas estão aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar esse item. Pedaço de pedra de aranha e lasca de pedra de aranha, é isso? Ok. Agora tem 8 mil. Olha o cara aqui, ó. Lasca de pedra de aranha, sim. Aranha não, mano. Ah, mano, por que que... Em... Por que, que em todo RPG tem que ter aranha, mano? Nossa, eu só hora que não fogo, irmão. escudo de aço! Que eu, com certeza, não tenho força suficiente. É, eu tô dizendo. 18. Ok, mas ele é melhor que o meu. Por enquanto, ele vai ficar... O bagulho lá, eu só vou bater foto Ok, escudo de aço, bati É, tá, esse aqui é melhor que o meu Preciso de 18 de força Pra isso Olha os lagartixa aqui, ó Ai, ai. Esse bicho. Ai! Ah, velho, encostei nela! Nossa, esse bicho é muito rápido. Ah, não, não tem lobo vindo não, né? Ah, aquilo que eu vi não foi lobo, né? Não, sim, foi o lobo. Foi lobo e ele tá vindo rápido pra caramba. Tem mais. Eu disse. Opa! Errou! tem mais. Geralmente são três. Não daí. Estranho. Vasca de pedra de dragão. Tá, deixa eu ver aqui que tinha uma outra lagartixa aqui, não tinha? tinha ali, ó. Lagartixa pra lá no Ai! Nossa, tô tomando muito susto! <risos> Tá <risos> me desculpando essa parte, velho Tá, vamos ver aqui o que vai acontecer Ah, outro lobo, viu? Eu disse que deveria ter mais um Que isso? Como é que ele me acertou? Ele nem pulou cerca Toma, toma, toma Foi Toma Foi Espagou na minha frente Tá, deixa eu vir aqui nada. Aparentemente. Ali Ele... tá, aqui parece ser para avançar, então vou ir pelo outro lado. Eu quero ir pelo lado onde não é para avançar, porque daí eu quero explorar antes. Tá, e aqui não é para avançar. Pedra de afiar de Ed. Da lua da meia-noite. Erva da meia. Da meia-lua, na verdade. Lua da meia. Nossa, como é que eu li isso, ué? Opa! E aí? Errou! Ah, para de empurrar! Para de empurrar! Ai, não! Agora, um, dois, três Deu. Ele tá trabalhando suave Não, ele vai me atacar eu Opa, todos eles vão me atacar Ai, não, não, não Um, dois, três Por que que ele... Porque ele não vai me atacar Ou vai? Vai. Não, não vai. Ele não tá vindo pra cima de mim. Ele só tá andando. Ok, talvez ele esteja vindo pra cima de mim, sim. Um, dois, três. Tá, tu tá vindo me atacar? Tá. Ok, ele me ataca com um saco de pedra. Três, quatro, cinco. Caraca. Um, Um, dois, três... Porque ela me deu um empurrão? Que eu não entendo que, que desgraça é esse empurrão. Eu não faço nada, eu literalmente só bato. Toma, tá, não matou ele ainda. Falta um stequinho só. Vai, vai, toma. Agora matou. Lasca de pedra clara, lasca de pedra clara, grande lasca de pedra afiada, lasca de pedra afiada, lasca de pedra afiada. Ok, consigo ler tudo. Arma de herói desconhecido. Ok. Tá alguma coisa aqui? Não. Bora continuar. Essa parte que tá é difícil. Eu não quero nem imaginar o boss disso aqui, velho. Pior do tempo. Essas vibrações no controle. Eita, parede da água aí. E aí? Parou de rodar. Pô, oh, vai me trancar aqui? Vai apagar o lugar lá. Ah, entendi. Ok, então provavelmente é pra aí que eu tenho que continuar. Então eu vou tentar ir pro outro lado antes. Aqui Aqui não é safe eu pular, né? Tipo, no sentido não. Não que eu acho que eu vou morrer, mas eu não acho que eu não vou pular sem perder vida. Eu vou perder vida, né? Não. Ok. Ah, tá aqui. Ok, achei. Já já, já me localizei. Já sei onde é que eu tô. Talvez não. Pera aí. <risos> eu tava indo pro lugar errado. É pra cá que eu tenho que vir. Nossa, eu tô com 8 mil, velho. 8 mil alma. Quando eu matar esse boss, eu vou ficar com... Eu vou chegar a 25 mil fácil, eu acho. Acho, né? Não tenho certeza. Ah, eu nem ferrando, eu vou matar esses bichos de novo. É, então, eu acho que pra cá é pra prosseguir, já que ali foi a animação. Então, antes de ir pra ali, eu vou vir pra cá. Como disse, eu quero ir primeiro nos lugares. Vocês vão me atacar? Ok, suave. Como eu disse antes de ir para o lugar principal, eu quero ir para os lugares secundários, porque pode ter itens importantes. Até armas melhores que as minhas. Erva da Lua crescente, ó, por exemplo, é um item importante, porque ela me dá.. Não posso usar isso aqui rapidinho. Ah, um dia eu esqueci, não consigo mirar lá, né? Não. Porque erva da lua crescente eu posso usar agora, por exemplo. Diferente de uma erva da meia-lua que eu não posso usar porque ela recupera muito life. Aqui deve vir lá Faz agora Ah, esse aqui não tem animação, talvez Só fica gerando isso aqui Será que eu posso... Ah eu, tô com medo de... ah, eu acho que isso aqui é tipo um checkpoint, tá ligado? Daí eu posso ir de lá de baixo aqui pra cima rapidão E vice-versa Ok, entendi Tá hum, vir pra cá Você tá me olhando? Que susto, achei que ele ia começar a me bater do nada Tá Agora eu vim pra cá que provavelmente apagou a lava, né? Sim, solidificou Grande clássica de pedra fiada Ela supostamente ele deveria estar tá quente pra caramba, né? Mas ok, meu, meu personagem é top Anel de resistência ao veneno, ok. Ah velho, eu vou enfrentar uma aranha, mano. Poxa, me deu um negócio de aranha, me deu um pata de aranha, sei lá qual era o nome daquilo lá. Agora me deu um anel de resistência ao veneno. O que, que tem veneno? Que combina com a aranha? Aranha! Anel de resistência ao veneno. Anel suave com um selo verde profundo. Aumenta a defesa contra veneno. Criado por Jerry, afamado pelos seus trabalhos mágicos e muito próximo do sábio Freck. O Visionário. O selo representa uma caveira. Uma caveira, eu não vi. Ah tá, agora vi. Eu não vou usar agora, porque aparentemente não estou enfrentando inimigos que dão veneno ainda. Eu estou enfrentando muito mais inimigos que tá com fogo em mim. E por isso é que eu estou com o um anel de fogo. Resistência a fogo. Deixa eu pegar o catalisador. Recuperar mais mana tem a mana, não é? MP que pode tá aqui? Ninguém estranho. Ah, não, esses caras não oh, putz. Eu atacar uma bola de fogo ele vai explodir tudo Joga aqui Joga aqui Tá, agora ferrou Agora não tem mais cor, que é isso? Caralho, o bagulho me segue qual que dá um menos isso ah, aí? recuperar HP significativamente Para recuperar muito HP Para recuperar HP quase na totalidade consegue para recuperar toda HP Recupera toda HP e anula os estados negativos Caraca! Tá não, é erva da meia lua mesmo erva medicinal cujo nome deriva da fase da lua Consome para recuperar HP Os efeitos da erva da lua variam segundo O estado que tenham No momento da colheita A erva da meia lua é recolhida No momento em que começa a secar Tenti. Foi. Ai, para! Para, para, para, para! Beleza. Ele botou com o chicote. Toma, toma, toma, toma. Ai, para, para, para de bater, não tem como cancelar ataque Dá pra parar de jogar bala de fogo, por favor? Ele tá com o chicote, ó Já um. Ai, bala de fogo Ai. Só eu vou morrer pra esse bicho, velho Vem sem magia, trouxa. Esses bichos são chatos. São pior que os outros. Perneiras de oficial. Tá, o último... A última coisa que me deu de oficial foi bem ruim. Isso tá pior ainda, parece. Deixa eu mandar pro armazém. Tá, meu coelho. Pedra do olho efêmeros, ah, delícia. Nossa, esse item aqui é incrível, mano. Esse é o melhor item do jogo até agora. Aranha. Aranha. Ah, não, velho. Essa, essa parte... <risos> caiu caiu a pedra depois um cara... Tá caindo pedra ainda? Ou foi esse cara que jogou a pedra Ah mano, esse, essa parte aqui desse jogo já tá dando susto, tô com aranha ainda Nossa, tá ferrado mano, Só aracnofóbico pra quem não sabe Esse jogo gente não sabe Por que que todo RPG tem que ter aranha mano, mas aranha do tamanho de um cabrito Cabrito, não, cabrito muito pequeno Aranha tá do tamanho um, sei lá velho, Cerberus, sei lá não consigo pensar em uma, um animal um cavalo pronto cavalo é grande lasca de pedra de aranha para de aranha parece estar imóvel tá então mexe vai <risos> está imóvel que bom que tá não não eu não achei que ia descer eu não achei que ia descer Gira, gira, gira, gira, mano, não, não queria Eu achei que, ah, eu achei que era pra liberar outra coisa, mano, não achei que ia descer o bagulho Volta, volta, volta, volta, volta. Eu reconheço essa parte, é a aranha mesmo Eu vi um vídeo do Leon, velho, essa parte Putz, como é que eu vou enfrentar esse bicho, mano, é muito difícil Ah, que bom que eu tenho a minha magia, né De magia deve resolver bastante Enfrentar boss com essa classe, mano É incrível Essa magia aqui é muito boa Na moral Você precisa de magia pra esse jogo, velho Eu não sei como é que se joga sem magia Lâmina de Cris Tá, não dá Não dá por quê? Ah, eu preciso de 16 de magia De qualquer jeito, ela é pior que a minha É, ela é pior que a minha Só que ela é mágica, né? Ah, peraí Deixa eu comparar com o catalisador Ah, mas eu acho que ela não serve pra lançar magia né? Acho que ela bate magicamente Bom, se for comparar com o catalisador, sim Peraí, deixa eu só ver Não, ela bate magicamente Ela não lança magia É, então acho que não Eu vou ficar com o catalisador mesmo Talvez eu coloque ela aqui, tá ligado? É, eu acho que é interessante até Tá, mas não agora Coloca que tiro, assim eu vou mandar ela pro, pro armazém. Putz, mano. Agora vai ter um boss que é difícil, velho. Eu espero que com a minha magia eu consiga derrotar ele. Porque, putz. Ah! Lembrando, só sei desse boss aqui porque eu vi o vídeo do Leon, que é o único vídeo que ele postou de Demon Souls, se eu não me engano. E aí eu fiquei interessado pra ver ele jogando. E. E a parte que ele jogou foi exatamente essa. Ah, os caras. Ah, esse aqui é o sinal da alma pra me ajudar eles na sessão. Eu não vou. Eu vou fazer solo porque eu tô gravando gameplay aqui. Se tivesse sozinho, se tivesse jogando num outro save, talvez até entraria. Um pedaço de pedra de aranha mas nesse caso não ah, vamos lá aranha de armadura um, dois três tá jogando uma bolona já vou três bolinhas um, dois três aquele alcance Ai ai ai, olha esse bicho velho. Ai, bola de fogo. Tá. Tá acertando ela. Tá, tá acertando, tá acertando. Funciona. Ai, ela me prendeu a teia, tô lento. Que isso? Eu matei a vermelha. É, tô lento de novo, mano. Como é que ela tá me prendendo nessa teia, velho? Que Que isso, mano? Como é que ela me prende assim? Essa bola de fogo segue ainda, velho. Para! Olha isso, mano. Essa voz de fogo segue. Ai, ah, tá aí não. Eu sei, segue. Ai! Ai! Ai! Putz, ela desviou! Ah, como é que eu desvi disso, velho? Eu tava desviando antes. Agora não consigo mais. Acertei. Okay. Ai. Não vai dar aqui assim, não, velho. é assim, tu desviou? Eu não sei se tá acertando ela. Opa, não pegou? Tá, esse não acertou definitivamente. Ai, bosta, bosta, bosta, bosta. Não deu. Ai, só teia, velho. Ah, velho, qual é? Não acertei de novo. Ah, mano, como é que eu desvio? Como é que eu vou desviar disso, mano? O ataque é muito rápido! Consegui! Ah, mas... Ai, ah, ela me acertou de novo! Não é possível Não é possível sair daqui Travei, travei Não joga aqui, por favor Olha isso, cara Ela dá predict, velho Pera ainda predict Tá é incrível Vai, se levanta Errou Tá, eu tenho que ficar. Acho que eu já sei como se tivesse até. Ó, agora. Tá. Tá. Vem, só vou ter. Tá. Tá. Ai, posso ter. Tá. Ai, eu acertei. Vamos lá. Vamos ver. Agora. Tá. Foi, acertei. Ai, pegou em mim. Ai bosta, agora pegou. Agora já era. É. Tá. tá, tá, tá, tá, tá. Opa, opa, opa. Deixa eu me aproximar. Vê. Vai jogar aqui. Foi, foi, foi. Tá. Cadê? Ah, mano. Ah, velho. Eu não tem como desviar, não. Ah, me acertou. Tá. Hum. Ah, Pera aí. Deixa eu ver se ele me acerta a teia aqui. Se ela jogar a teia, né? Joga a teia. Me acerta, tá. Mas a bola de fogo não, né? A bola de fogo não. Tá, mas a teia sim. O problema é a teia. Jogou duas bolas Ai! Bosta! Bosta! Teia! Teia! Caraca! Teia! Ai! Quando eu quero que ela jogue a teia, não joga, mano! Tartaruga! Tartaruga! Aranha! Nossa! Essa parte do jogo tá muito alto. Teia! Teia! Teia! teia. teia. Nossa! Não é possível! velho. Dá um predict, do caramba! Que é badana. Ai, a não Bola de fogo sim Ah, bosta, ela três Um, dois, três Pra minha vez Vamos lá Ai, velho, eu não caio Fogo, oh, minha vez? Feito. Okay. Um, dois, três, minha vez? Vai! Tá, tá. Eu definitivamente não sei como desviar disso. Olha aí, meu mano! Olha, acertou de novo, velho Olha, mano, não tem como desviar disso É impossível Ela prevê onde tu vai, velho Pegou ainda Eu achei que não tinha pegado Se levanta Não é possível, velho. Tá três, três, três, três, dois, três. Agora tá, tá, tá. Não é esse ataque, não. Esse ataque, não. três, foi. Toma. Um, dois, três. Toma. Um, dois, três. Toma. Um, dois, três. Toma. sei pegou em mim incrivelmente. Tem uma parede na minha frente, mas ela me acertou até do mesmo jeito aí De novo, pegou em mim atravessando a parede. Ah, Até, olha, mano, até me segue, velho. É por isso que não tem como desviar. Porque até, teia... até teia não vai em um lugar específico. Ela me segue. Ela segue o player. É por isso que não tem. Ok, só pra, só pra me refutar, né? o filho é da mãe. Que <risos> jogo do gato sangue. Só pra me refutar, ele me fez eu desviar agora. Tá. Aê, foi, vi. Tá. Ai! Dois, três. Tô quase matando, velho. Vamos. Um, dois, três. Vai! Matei, eu tô dizendo esse jogo com essa magia, velho Ah, que incrível, demônio encontrado, derrotado, obter as armas demoníacas, é um poder mágico, ah Tô dizendo, mano, esse jogo você imagina, nossa, é a magia, velho Alma de guerreiro consagrado, vamos lá, mano, tô com 15 mil de alma, velho Ah, não Ah, mano Não tem checkpoint, cara Ah, mano, aí ferrou, velho Onde é que eu vou conseguir a minha alma? Não tá aqui. Cadê a alma? Ah, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Não, não era isso que eu queria fazer. Nossa, consegui, velho. Pedaço da pedra de aranha. Ah, essa aranha, filha da mãe, velho. Tô dizendo, mano, a magia desse. Nossa, a magia. Pedra de aranha pura. Olha uma demoníaca rígida. Ah, vamos pro Nexus, que agora eu salvei aqui o Checkpoint. Esse vídeo ficou grande para um dedéu, um dedéuzão gigante. Olha oh, que bonitinha, oi! Tá. Eu vou falar com this brother here. O okay. Mas você tá bem. E eu vou vir aqui, deixa eu ver se esse cara aqui tem outra coisa para dizer ou ele só diz a mesma coisa. The the two swords e do solitário. Os dois swords são Demon e Soul Brand. One sword banishes o que befouls o homem, e other banishes man o homem O solitário King Doran. King Doran é o one, founder of de Volataria e two dos dois <laughs> course Claro, só a legenda. Ok, me fala outra coisa. Bom, então galera, eu vou ficando por aqui. Esse episódio aqui foi bem difícil, ficou bem longo, vou ter um trabalhando aí na edição. Mas é isso aí. Foi divertido, sinceramente, eu levei uns sustos. Mas por mais que foi, foi mais difícil. E como eu disse, eu sempre gostei de jogos meio que difíceis e RPG. Então eu me diverti bastante quando é jogo difícil. Por mais que eu às vezes, deu uns reis, eu me divirto. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui agora. vamos Vocês só acompanham o meu próximo vídeo. Daqui a pouco eu começo as minhas férias. Então, provavelmente vai, sair... vai começar a sair mais vídeos no canal. Vou tentar postar um vídeo por dia nas férias. Mas, eu não sei, se eu vou conseguir. Então, é isso. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Para continuar acompanhando a série. E eu vou ficando por aqui. Então, é isso. Valeu, falou e fui. Tchau.